Eu estou aqui com a Maria Tereza Pascoal de Moraes, a secretária de Educação do município de Londrina, aqui no Paraná. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da fala dela, porque ela vai trazer para a gente toda a importância desse evento Londrina Mais, que está agitando essas tardes aqui em Londrina, desde de manhã, né Maria Tereza? Conta para a gente um pouquinho tudo que está acontecendo. Nós estamos aqui em Londrina, fazendo uma grande exposição de tudo que acontece na rede. São 44 mil alunos atendidos todos os dias por mais de 4.700 professores. Então todo mundo veio para cá para trazer o que tem feito todos os dias nas suas escolas. E aí desde a educação infantil até a, a, a educação de jovens e adultos. Então é um momento de festa. É, eu, eu vi uma comparação muito interessante. Parece a festa da colheita. Tudo que a gente produziu o ano todo, a gente está trazendo para cá. E aí esse clima, muita criança, muito professor, muitos alunos vindo conhecer o que a gente tem feito. É um evento de professores para professores. É a prática, é o dia a dia da escola sendo mostrado com, muita, com muito luxo. Nós estamos aqui no estande da Escola Francisco Aquino Toledo, do Distrito de São Luís. E eu tive o prazer de bater um papo bem bacana com a Emília. E agora eu vou apresentar ela para vocês. E ela vai explicar para gente um pouquinho do projeto que eles realizaram na escola e que trouxe esse tema tão bacana da sustentabilidade. E vai contar para gente sobre uma atividade muito legal para mostrar para as crianças a respeito da separação de resíduos. Vamos lá? Pessoal, uma ideia que a gente teve para incentivar a criança a aprender a brincar ao mesmo tempo foi fazer as cores dos resíduos sólidos sem colocar os nomes dos materiais. Por exemplo, o lixo marrom. O que nós separamos do lixo marrom? O lixo orgânico. Aqui nós colocamos ca, cascas de frutas, né? Para a criança observar bem. E no latão amarelo, qual o tipo de material que a gente usa, que guarda? Os metais. E na lixeira verde, qual material que a gente separa? Os vidros. E na lata de ver... vermelho, o que nós separamos? Os plásticos. E no a... na azul, os papéis. Então, é uma atividade muito interessante para a criança ver e aprender ao mesmo tempo. Nós também estamos fazendo o, a propaganda de não usar mais sacolas plásticas, e sim uma sacola retornável. Isso daqui, por exemplo, foi feito com calça jeans velha. Nós costuramos e deixamos com, com o desenho da Emília. Porque aqui que eu sou eu? Eu sou uma boneca sustentável, feita de retalhos. Nós também usamos o que? A calça jeans para fazer esse puff, que ele é feito de garrafa pet. Todo o nosso trabalho aqui foi feito de material reciclável, isso ajuda para um planeta melhor. Gostaram?